NT Lomitzi, entendeu ah, ou não entendeu? Você falou que ia me dar ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o um som Só que Foi covarde Vou mutuar é, ó, ó, Com suas amigas Mas vou botar Você tá na vida E vai é querer estar. Mas vai ser tarde ó, Vou te perceber Foi covarde Vou mutuar Com suas amigas Pipsy. entendeu ou não entendeu? Só que eu não imaginava Que você iria desmaiar em cima da hora Coladão voltei pra casa Louco de tesão, mas tudo com sua bancada. Vai querer evitar, mas vai ser tarde Não vou... Fui oh. covarde, oh. oh. suas amigas, nada oh. oh. vou botar. Oh. Oh. Tá na e vou querer estar. vai tarde, vou te do